Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre meu segundo jogo da faculdade. Não vou dizer segundo projeto, porque eu já fiz algumas coisas, mas esse foi nosso segundo jogo. Eu não fiz sozinha esse jogo. Tem uma matéria chamada Experiência Criativa, que existe basicamente pra fazer jogos. Só isso que a gente faz essa matéria. Mentira, tem algumas aulas, mas a maioria a existência da matéria é pra gente fazer os jogos e criar nossos jogos e é todo mundo misturado. Mesmo depois, quando divide as trilhas, que eu ainda eu vou fazer um vídeo explicando sobre a trilha de programação e a trilha de arte. Então, tudo começou que a gente, num dia que a gente tinha que separa, se separar em trios. Por que em trio? Porque a gente precisava de uma pessoa mais inclinada à arte e à programação. E a terceira pessoa seria o game designer. Pessoa mais inclinada ao game design mesmo. O que, que é isso, game design É todo o planejamento, gerencia, gerenciação. Todo o planejamento do jogo, responsabilidade do game designer. É cuidar de todo o planejamento da interface. Faça, interatividade, enredo mecânicas do jogo que deverão entreter o jogador. Em outras palavras, é esse profissional que deverá pensar em forma de todo jogo divertido, engajado, etc. Bom, na real que sim, resolve muita coisa o game designer. É basicamente quem gerencia realmente o projeto. Mas enfim, era isso que o professor queria. A gente tinha que se separar em trios, então eu fiz o papel da game designer. Assim, gente, por enquanto, eu posso dizer que eu tenho uma inclinação pra essa área. Nesse momento. Do curso, que no caso é bem no começo, né, gente? Primeiro período, não tô nem, né? Eu ainda tenho uma inclinação pro game design. Eu não vou falar que é isso que eu quero fazer, porque muita coisa vai acontecer ainda, e trilhas, etc. Mas por enquanto essa é a minha decisão. Por enquanto eu vou agir como essa pessoa nos próximos projetos de jogos. Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer era se unir em trios. Formamos um trio, a gente tinha que escolher um nome para o nosso estúdio. O nome teria que ser baseado em um item de jogo. No caso a gente escolheu o coaster não é bem um item de jogo, vem do roller coaster. Mas, como vocês sabem, dentro do rolê concertaicon tem as mil montanhas russas, né? Então, eu fiz a logo, essa logo aqui, linda, maravilhosa, fui eu que fiz. Eu fiz alguns papéis de design aí, né? Mas design e desenho são coisas bem diferentes. Mas, enfim, a gente sentou e falou, tá, sobre o que, que vai ser nosso jogo? Eu tinha acabado de fazer o Ghost Shooter, que no caso é o meu primeiro jogo, vou deixar o coisa dele bem aqui foi o primeiro jogo que eu fiz que era o jogo top down visto de cima e pessoas atirando tá <risos> basicamente não tinha mais muita coisa então eu falei não quero fazer top down gente porque a gente acabou de sair de um jogo top down não quero. Então a gente foi conversando, foi discutindo, até que a gente chegou em um jogo de gerenciamento. Adoro, gente, jogo de gerenciamento. Adoro muito. Sério. E um jogo clicker. O que é isso? Só usava o mouse. Essas foram as nossas decisões que ficaram até o final do projeto. A gente tinha que fazer meio que uma concept, no caso, um conceito do jogo, e passar ele pro papel. Caso o artista do projeto fez esse desenho, a nossa ideia inicial era fazer um jogo isométrico. Como vocês sabem, a maioria dos jogos de gerenciamento são assim, celular principalmente, né? Aí a gente encontrou alguns problemas no meio dessa decisão isométrica. Primeiro que a ferramenta que a gente tava usando era o Construct, a mesma ferramenta que eu mostrei no primeiro jogo que eu fiz. E assim, gente, não tem como fazer coisa isométrica lá, tava muito difícil, a gente até conseguiu fazer... A mecânica do jogo, a lógica do jogo, da pessoa entrar na loja, pedir a tatuagem, ser mandada para um tatuador, isso a gente conseguiu fazer. Porém, o modo isométrico, o estilo, estava bem complicado de ser feito. Gente, eu não sei se já falei aqui algumas vezes, mas eu não tenho senso de, de direção nenhum. Minha visão espacial é péssima, então assim, quando eu jogo jogos isométricos, eu fico assim, meia hora. Pensando, nossa, o bicho vai passar por aqui ou não vai? Pra mim é difícil, então eu não consegui ajudar em nada nesse aspecto, tipo, nossa, a parede vai ali, a parede... Vai... Sei lá, gente, tava assim, ó, bem legal. Nosso programador e o artista, né, que eram, são mais, assim, experientes, eles decidiram ir pra Unity, que é uma outra plataforma de criação de jogos. Porém, a programação é bem diferente, assim, coisas são diferentes. E também fracassamos lá. <risos> então a gente teve que parar, faltando duas semanas pro final do projeto, pra gente ter que entregar o nosso jogo e mudar todo o conceito dele. Como a gente tinha escolhido que ia fazer jogos de gerenciamento, eu baixei... Um trilhão de jogos de iniciamento no meu celular de jogar E eu joguei todos eles Então assim, eu tinha uma noção já do que poderíamos fazer no nosso jogo Então a gente chegou um dia e falou Não vai dar pra fazer desse jeito E a partir disso a gente teve que criar uma mecânica totalmente diferente A gente se inspirou bastante no jogo Papers, Please E Good Pizza, Great Pizza Que é um jogo mobile Então a gente mudou Todo o nosso conceito do jogo, tudo que a gente já tinha feito, a gente teve que mudar pra uma versão 2D e bem mais puxado pro arcade. Aí o nosso conceito ficou assim, uma pessoa vai entrar, ainda era uma loja de tatuagem, gente. Não sei se eu falei isso no começo do vídeo, meu Deus, se eu não falei, o nosso conceito era fazer uma loja, um gerenciamento de uma loja de tatuagem. Essa ideia também ficou até o final do projeto. A ideia era a seguinte, o cliente chega, entrega a identidade, você tem que checar se ele é maior ou menor de 18 anos. Se ele for maior, você pode atender ele. E ele vai chegar com um balãozinho assim, ah, eu quero essa tatuagem. Aí você clica na tatuagem que ele quer e ele vai embora. E você vai recebendo pontos por isso. E nosso intuito era fazer as pessoas conseguirem o máximo de pontos possíveis. Não é possível guardar esses pontos no navegador, porque a gente não conseguiu fazer tudo. Mas o jogo em si ficou do jeito que a gente tava querendo naquele momento, que a gente consigo alcançar naquele momento. Enquanto estiver jogando eu falo pra vocês o que eu fiz. Como a gente entregou esse jogo? A gente, na segunda-feira dessa semana, a gente fez um playtest na sala. Como assim? As mesas estão dispostas no canto da sala você coloca o seu computador ali uma cadeira, deixa tudo organizado e as pessoas vêm jogam e dão os feedbacks pra você. Eu achei, assim sensacional. Quero fazer isso todo dia. É difícil você ouvir algumas críticas. No caso, eu estava tranquila já estava preparada com a minha cabeça falando não, vamos ouvir as críticas, né? E eu estava realmente pensando em levar esse projeto pra frente, mas Infelizmente, as outras duas pessoas que estavam no meu grupo desistiram do projeto. No caso, eu não consigo fazer tudo sozinha, porque eu não desenhei nada, eu não tenho nenhuma técnica de desenho, não tenho nenhuma mesa digitalizadora. E programar, gente... Olha, eu posso até descobrir, mas até lá... Então, infelizmente, os feedbacks que a gente recebeu vão... mais pra gente aprender a receber feedback mesmo, não pra melhorar o jogo. Eu queria levar pra frente, né, gente? Mas nem tudo é possível. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou meu jogo. Todos os botões do jogo fui eu que fiz também. E eu também fiz a escolha... Das músicas que você está ouvindo agora. Se você vier aqui nos créditos, vai aparecer o meu nome. E o nome das duas outras pessoas que fizeram parte do meu grupo. E é o logo que eu fiz. Eu fiz essa tela de créditos também, gente. O play é aqui na porta. E... Eu também fiz esse tutorial, muito lindo, ficou maravilhoso, achei tão bonito esse tutorial, gente, sério. Tá aqui todo o tutorial que eu falei pra vocês, o ano é 2019, você tem que pegar a identidade do cliente que chega, arrastar pra baixo, arrastar pra perto, ver, conferir se ele tem mais ou menos de 18 anos que tá na tatuagem que ele tá pedindo. Então, vamos lá, vamos jogar, gente. É que a questão é rapidez, agilidade e memória, 1997. A gente saiu em 2019. Essa pessoa pode ou não ser tatuada? Pode. E ela pediu essa tatuagem. Gente, eu assim, já decorei tudo esse jogo, né? Porque, né? Mil vezes que eu fiz... Ó, 1990, eu entrei aqui e não tem a tatuagem dessa pessoa, então o que eu vou fazer? Vou é honesta e vou mandar ela embora, não vou tatuar outra coisa nela, né? Senão aí já viu. Então assim, tem todo um sistema de pontos, fui eu que escolhi o sistema de pontos, eu que decidi quanto que ia valer cada coisa, e eu também que montei os personagens. O artista do grupo me passou o rostinho, o cabelo e as roupas, tinha três opções de cada um. No caso... Eu peguei cada uma, montei e mudei as cores. Então, assim, eles têm uma diversidade bem grande de personagens. Eles não, né? A gente tem. O jogo tem. Enfim, gente, esse... É o jogo, aqui tem a tela de pontuação E é isso Esse foi o meu segundo jogo As cores também, o estilo das cores Tudo foi uma decisão junta Foi, assim, minha experiência com esse jogo Eu gostei bastante de trabalhar em grupo Eu gostei muito do que eu tive que fazer Foi, no caso, gerenciar, falar ah, Você tem que fazer isso, vai ter isso ou não vai ter isso Eu gostei muito disso, gente Eu Realmente, pra mim foi incrível Os feedbacks, o playtest, tudo Eu queria muito conseguir incluir as coisas que as pessoas falaram mas como eu falei infelizmente Ninguém vai levar pra frente esse projeto Mas então foi isso gente, esse foi o meu segundo jogo Que eu fiz na faculdade Ainda não tem nenhuma criação Em off né <risos> Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esquece de deixar o seu like Se inscrever e de compartilhar esse vídeo Com aquelas pessoas que você sabe Que estão com dúvidas sobre esse curso Não esqueçam também de conferir o resto dos vídeos Da minha playlist de universo de jogos digitais Tchau